O deputado federal, Elton Freitas, tem trabalhado incansavelmente. Aprovado também a PEC 391-17, que beneficia os municípios que terão mais recursos pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Projetos assim têm todo o apoio do deputado e a sua aprovação, pois é valorizar e incentivar o desenvolvimento de cada cidade. Com essa aprovação, vai favorecer em muitos os municípios nos quatro primeiros anos da vigência em 1% o valor da União, que deve repassar ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, dos 50% de arrecadação total do imposto de renda e do imposto sobre os produtos industrializados, o IPI. 23,5 pontos percentuais ficarão com as cidades por meio do FPM. Nos dois primeiros anos, o repasse a mais desse total será de 0,25 ponto percentual, depositados até o dia 22 de setembro de cada ano. No terceiro ano, 0,5 pontos percentual, ou de quatro anos em diante, um ponto percentual a partir do ano de 2022. Foram repassados por meio do FPM aos municípios do Brasil um total de 74 bilhões de janeiro a setembro de 2020. O valor é calculado conforme o número de habitantes do município e o aumento favorece principalmente os pequenos municípios que dependem desesperadamente destes recursos.